Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Essa vez galera trazendo pra vocês mais um Hot League Bom galera, mano, eu ganhei novos carros, mano Porque eu tô viciado em Hot League, tá ligado? Eu consigo bastante carro, deixa eu ver os carros aqui pra vocês Ó, ganhei esse carro aqui Que é muito bom, mano eu Ganhei ganhei na, naquela roleta ali Uma roleta Aí ganhei esse carro aqui que eu não corri ainda E ganhei esse carro Esse carro aqui é novo também, não tinha corrido E esses dois carros aqui são os, O que o Hot League dá pra você, né? Não, na verdade é esses dois aqui. Então, mano, eu tô usando esse carro aqui, rapaz. Ele é um pouco pesado, tá ligado? Mas é muito da hora de jogar com ele. Porque ele é rápido. É um pouco rápido também. Na verdade, opa, tem um modo novo, mano. Eita. Já vou jogar esse modo. Deixa eu ver se eu não peguei esse modo aqui. Eu vou pegar esse modo aqui já. Ô, louco, rapaz, galera. Já tem um modo novo. Rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Já se inscreve no canal aí. Três dias depois Bora lá rapaziada, já partida, Mano Que loucura mano ah, que, que é pra fazer? A bola vira de curva aí? É ah, aquele Aquele jogo que a bola dá efeito, tá ligado? Vai direto pro gol Da hora, da hora Tem que defender Para eu defender parar, né? Nossa Pega, pedra, pega, pega. Não! Quase! Ai, que merda, velho! Fiz um bom ponto Ah, fiz um bom ponto Ah não, o cara bateu! Eu bati... O cara deve ter batido de novo! Não, o cara nem bateu na bola! Se você treco ali, bater na... Ah, aqui deve pegar trás, mano! Vai, parceiro! Vai, parceiro! Vai, parceiro! Aqui é nosso! Tem que jogar alto, beleza! os cara não pega tá certo? Boa, dois a é um! Vamos parar, não! Nossa, quase que os caras pernas, a bola vai pra ele, mas é vida. Vai, filhão! Nossa, mano, se não fosse eu ali. Ui! Vai, filhão! Nossa! Ah, vai gol! Ui! Olha o gol! Olha o gol! Ih, caramba, o cara atirou, mano, o cara atirou, velho! Olha o gol! Ai caramba, quase. Não, velho. Não, mano. Mano, na moral, velho. Cara, os caras ficam na frente do gol e aí, é porra, mano. Eu bati, e né? O cara. teve viveu ali pá. A bola foi gol. O cara também é corno, mesmo, né, mano? Não conseguiu. Defender a bola, mano. Vai, agora é gol. e caramba vai se cagado né? calma calma calma calma e caramba bati bati boa vai vai vai vai vai vai vai vai vai volta, volta, volta, volta. Para de vai para vai bater, vai vai vai vai vai vai mano. vai que raiva, velho. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vez, Mentira. Olha o gol. Boa agora. Vai. Vamos estranho, para lá Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Caramba, não deu pra defender, foi muito alto a bola. O que é que eu não sei voar, tá ligado? Bora, agora é minha vez de novo. Ih, caramba, fiz cagada, fiz cargada. Cargada, fiz cargada, fiz cagada. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Vai, gol, gol, gol. Ui. Calma, calma, calma. Calma, calma, a bola tá doida, tá doida a bola, tá doida. Ih, caramba, cara ah, três, bola aqui, caramba, o cara chutando Ah, velho. 5x3, mano. Puxa, Pô, aqui. Pô. Ah, isso agora é gol, agora é gol. Ah, mano, que merda, velho. Pô, não vai, mano. Queria ter que pegado um carro grande pra defender. Pô, golaço. Pô, mano, dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar. Esse gai aí é bom, mano, esse gai. É bom pra chutar, pra defender não é bom, não. somos eu sou bom. Ih, caramba. Nossa, um, foi os três, foi os três. Ui. Caramba. Pega. Ih, caramba, ainda bem que eu sou bom goleiro, hein, mano. Ainda bem que eu sou bom goleiro. Ih, o caramba. Pô, mano, boa, boa, boa. boa. Vem, vem, vem, vem, papai. Ah, velho. Que mentira, mano. Ah, também, né, a bola foi com muita força, mano. Então, vamos que dá pra virar, rapaziada. Vamos que dá pra virar. Olha o gol. Fui! Mano, encostei um pouco. Foi um pouco, mano. Olha o gol. Tá lá. Tá lá, caramba. Mano, olha onde que eu encostei, rapaziada! Olha onde que eu encostei, mano. É um tiquinho, mano Olha aí no, no... no... no... no... bico do carrapol ali, mano Bora, vai, hein Normalmente os caras vão chutar pra cá, mano Isso, isso, isso, cara. Caramba, que susto, mano Ih, caramba, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta Volta pro gol, volta pro gol, volta pro gol Não já dentro para cara tava ali, mano, senão já era. Bora, bora, bora, bora, gol. Vai, é só um pra virar, mano, é só um pra virar, tropa. É só um, um pra virar. Mano, essa bota tá doida, velho, essa bota tá doida, não vai gol não. Só pega atrás, velho, olha isso. Ah, atirar na tua mãe, mano. Dois mil anos depois. Não A bola então vai entrar, velho. Que viagem, mano. Olha isso. Então vai no mesmo lugar, Calma aí é que eu vou ficar ali, calma aí. Parei que não dá pra ficar, mano. Mano, te de pegou em mim, rapaz. Não. Agora vai gol Olha isso, a bola só pega no mesmo lugar, mano Ah, mano, na moral, velho, vai o cara da putaria aí, mano NÃO pô Mas pelo menos saiu da putaria, mano Pelo menos saiu do negócio aqui, velho Ó, tava bugada, mano, ainda bem que saiu, mano O que o cara fez? Não, o cara não fez nada, na verdade, a bola fez sozinho Foi o última a tocar na... Na bola Bora jogar outro modo aqui, rapaziada. Vou, vou sair desse modo aqui vou jogar esse modo aqui. O um modo clássico. Mano, ah, temporada 6 do league aí, rapaziada. Tá muito massa. Mano. Várias coisas aí pra, pra, pra fazer. Agora não dá pra ver os novos modos competitivo. Competitivo não tem nada. Tornei. Aí ah, tem basquete também, mano. Basket tá. tá em peso ali, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. bora. Que isso, mano? Aniversário do league Vou colocar na defesa aqui porque não dá nem não, mano. É verdade nisso, mas eu vou ficar na defesa. Ah, mas na moral, velho, na moral, mano. Vai sair me batendo tudo, mano. Bora. Não dá Vai, vai. Vai, mano, vai do gol, pedindo. Gol, olha o gol. Tá lá, se te tensiona, mano. Nem vi nada, por Tockei na bola, né? O último a tocar na bola fui eu Bora Tom Agora é a minha vez, agora é a minha vez Agora é o gol Ih, caramba Olha o gol, olha o gol Pega nisso, pega nisso Pega nisso, pega nisso Calma, calma Ih, caramba Caramba, será, será? Será? Será? Será? Ah, não, não, velho, não. Bora, bora. Não, vai, vai, vai, alguém bate. Ah, mano, era só bater na bola, velho. Era só bater na bola, mano. Eu tava sem nitro. Como vou pegar nitro aqui? Pô. Oh. Agora não vai servir pra nada, não. E aí, não dá matemática. Bora, agora o cara vai, hein? Agora o cara vai. Partiu. Pô. Ai, nice, nice. Manda a bola para pra área. Manda a bola pra área. Manda a bola pra área. Mano Pô, uh, pegado ali, mano? Pera era aí, ali, mano? Eu vou... ajudar de repente aqui, mano. Eu vou ajudar de repente ali, velho. Espera na frente. Calma. Calma, calma. Não! Não, velho! Pega na frente, mano. Calma, calma, calma. Boa, nice, nice, manda, manda, manda, manda. Vamos Aí, caramba. Caramba! Ih, Las Vegas. Mandou pra área, mandou pra área, mandou pra área. Agora que é, aqui, mano. Ih, caramba, se eu tivesse mais pra trás. Se tivesse mais pra trás vai caramba tira essa bola tira essa bola vai manda manda bala manda bala manda bala bora mano é só do time na área velho como aí aaaaah o cara bateu mano do para manda pra área! Caramba, é só eu ficar parado ali Aí, padrão! Caramba! Bora, bora, bora! Calma que a bola vai vir, calma, calma, calma! Paciência! Não, velho, passei reto! Que merda! Tá uma, uma ainda! Vou virar essa porra agora! Relaxa rapaziada, relaxa eu vou virar. Olha o grito aqui. Agora é gol, agora é gol. Nice. Ah mas sou do time laranja. Mas agora eu tô confuso. Sou do time laranja rapaziada. Por isso que o gol não ia mano. Pô. Agora jogando contra o meu time inteiro. Ah, agora vai. Agora eu vou vencer essa parada. Manda para, manda para manda para não, isso carão. Olha o gol. Olha o gol. Manda a bola para manda a bola para. Manda a bola, rapaz! Pô, mandou! Nice! Nice! E 8 segundos, velho! 8 segundos já, mano! Pá! E perdemos! Perdemos! Perdemos do outro! Boa, rapaziada! Se você gostou, não esquece de deixar o like aí! Se inscreve no canal, amigo! Oi!